E aí pessoal, a proposta de hoje é que a gente venha estabelecer qual que é a diferença entre parentela e família. Por que, que Jesus falou sobre deixar pai e mãe? Isso não parece ser uma coisa muito de Deus. Jesus disse que uma pessoa não está apta para o reino de Deus se ela pegar no arado e olhar para trás. No reino de Deus, existe uma inversão de prioridades. As coisas espirituais passam a ter mais importância do que as coisas desse mundo. E normalmente, os nossos parentes ficam mais preocupados com as coisas dessa vida. Questões relacionadas com trabalho, moradia, estudo... Coisas que vão desde a maternidade até o cemitério E que tipo de posição a gente precisa tomar na prática? A gente tem como exemplo de Abraão o dia que ele foi chamado por Deus A sair da parentela e ir para a terra que Deus lhe mostraria E Abraão correspondeu ao chamado E é por isso que hoje ele é considerado como o pai da fé mas o exemplo mais importante é o de Jesus, como naquela vez em que os discípulos falaram para Jesus, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá do lado de fora e estão te procurando. Muito provavelmente Maria tinha pensado que Jesus pirou de vez, porque ele começou a andar com os discípulos e aí não frequentava mais a casa dela e começou a realizar sinais de maravilha, ela estava meio preocupada e foi atrás de Jesus. Talvez porque ela queria restaurar a velha condição que ela tinha de relação de mãe e filho E Jesus dá uma resposta interessante para os discípulos Ele fala assim que a mãe dele E os irmãos dele estavam ali Entre os discípulos de Jesus Entre aqueles que fazem a vontade do Pai e eu fico imaginando como é que os discípulos reagiram naquela situação. Porque Maria estava batendo a porta e aí o que ele ia falar para ela? Que Jesus não considerava mais ela como mãe? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas muito provavelmente depois desse dia, Maria teve que se posicionar e buscar a Deus para saber o que, que realmente ela deveria fazer. E se ela estava criando algum tipo de oposição para o ministério de Jesus. E esse texto deixa bastante claro qual que é a diferença entre parentela e família. Você vê que parentela tem a ver com consanguinidade, mas para Jesus família é uma coisa mais séria. E uma pessoa que num momento poderia estar fazendo a vontade de Deus e passa a não fazer, ela pode inclusive deixar de ser considerada família. Isso mostra para a gente que esses laços de alma que a gente constitui desde quando a gente é pequenininho, para Jesus não é uma coisa relevante e talvez seja uma coisa que a gente tenha que aprender a abrir mão para poder fazer a vontade de Deus. Mas mas irmão, Jesus não veio trazer a paz entre os homens? Não, na verdade, Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada e veio colocar os parentes, uns contra os outros. Então ele quis dizer que ele veio trazer divisão dentro da casa. Isso acontece porque as famílias criam muitas expectativas a respeito dos filhos e eles têm a intenção de que eles tenham algum tipo de sucesso nesse mundo, coisa que para Jesus não é importante. E na prática, o que a gente precisa fazer? muitas vezes as pessoas olham para isso como se essa mensagem fosse muito dura mas na verdade é isso que vem trazer libertação para gente porque esses laços de alma costumam ser usados pelo maligno para impedir a gente de seguir pelas coisas que Jesus ensinou e a espada veio para trazer divisão entre alma e espírito a nossa alma está relacionada com as emoções com os sentimentos as coisas do espírito estão numa outra dimensão não tem a ver com gostar ou não gostar e é aí que a gente precisa aprender a colocar as nossas prioridades então qual que é a diferença entre parentela e família. A parentela está mais relacionada com as relações sanguíneas e também com a alma das pessoas. Numa família espiritual, eu posso ter irmãos dos quais eu nunca conheci e talvez nunca venha conhecer na vida. Então eu não tenho constituído com eles laços de alma e nem deveria me preocupar em criar esses laços de alma, porque essas coisas são passageiras. E como a gente faz na prática para saber se uma pessoa é parentela ou família? Nisso é importante que a gente saia do nosso referencial e também do referencial das nossas tradições e passe a considerar como Deus vê as pessoas. Por exemplo, é muito mais provável que o pai considere como sendo da família um mendigo que mora ali na praça e que eu não tenha muitas afinidades com ele. Muito mais que um parente meu que costuma me elogiar, dar muitos presentes, que tem muito dinheiro e eu gosto muito dele por causa disso. De uma maneira mais prática, o que eu faço é não participar mais daqueles eventos que os meus parentes costumam fazer anualmente e vou passar da prioridade para as coisas que Deus considera como sendo prioritárias. Eu já fui acusado de ter abandonado a família, de ser um traidor, as pessoas já ficaram magoadas comigo, tem gente que até hoje não quer falar comigo sobre o assunto. Isso pode se refletir também para dentro da sua casa, onde você vai construir uma nova família. Porque nem sempre o seu cônjuge e os seus filhos vão querer seguir Jesus da mesma maneira ou na mesma intensidade como você quer. Mas uma coisa é certa, a família que a gente constitui espiritualmente, a família espiritual, ela é eterna. E é nela que eu deveria estar investindo meu tempo hoje, entendi. Um lado eu fico até aliviado porque eu não tenho que assumir nenhuma responsabilidade, mais com meus parentes, né? Bom, Jesus também dá um equilíbrio para essa palavra, porque ele ensina que é importante honrar pai e mãe, mas não aquela honra no sentido de devoção. O contexto dessa palavra, na verdade, mostra que honrar pai e mãe está mais relacionado com cuidado físico, com não deixar que os nossos pais passem necessidade. Isso não tem a ver com fazer deles os nossos senhores ou satisfazer todos os laços de alma que eles constituíram com a gente. Compartilhe esse vídeo, vídeo com aquele irmão ou aquela irmã que você se sente que fica meio travado espiritualmente e que por causa desses laços de alma não consegue se posicionar em Jesus. E se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!